Calma, Vou. vamos organizar, vamos organizar, ó. Fortão, quem é o Fortão? Eu. Vai, pega instante, pega aquele seu <risos> tacho dele, mano. Nossa, ele, tá ele, tá zumbindo, ele tá subindo, ele tá subindo, Pô, já, ele tá que subindo já. O que que ele é? O que que ele é? Zumbi. Ah, vai. Aquele deixa que eu cuido dele. Caralho, esse bicho vai morrer. Ah! Deixa que eu cuido dele. Out, out para girar, dizer, deixa retinho, deixa mais reto, gajo. Isso batido, isso. Mano. Ai, caralho! pegar. Ah. Vou pegar todo mundo. Vou fazer é você Dois! <risos> meu Deus velho, meu Deus do céu, que putaria! Mano, tem que fazer essa muralha logo! Eu seguro eu seguro, vai! Mais pra frente, mais pra frente, pra frente, pra frente! Tira essa mesa daqui! Que mesa é essa? Por que você trouxe isso aqui? Quem jogou essa mesa? Caralho, deixa eu tirar essa mesa... Véio. Ai, fudeu, ah? fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Me ajuda! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Me ajuda. Sim, Caralho, velho! <risos> quem que socou aquela porra daquela mesa? Nossa, quem jogou aquela mesa fudeu o tipo, time Nossa, morro. fudeu muito, velho, caralho Galaxy, levanta esse instante, Emerson, martela Aí, vai agora, vai, vai, vai, vai Marreta, é, Marreta, Marreta, Marreta Marreta, Marreta Puta, que pariu Bota no chão, isso não tá Caralho, Galaxy, você não sabe segurar a porra De uma instante Esse é o pior time de apocalipse do mundo Tira esse prego, pelo amor de Deus Tira esse prego, ajeita essa porra Que nem um ser humano pensante Você prendeu certo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Prende! Aqui, aqui! Pronto, Aqui! Matei, matei, matei! Ah, aqui. Eita, cara, instante, cara, quebrou o instante! Quebrou quebrou, quebrou, quebrou, quebrou! Oh. Fudeu! <risos> Vai explodir! <risos> Sai! Eu vou tirar de novo, já vou tirar de perto! Sai! Ai, tá... Caralho! Eu tem fudiu. tem fudiu. um red crab aqui, mano! Mesmo. <risos> o mesmo! Tem é um bicho aqui, velho! Tem é um bicho piruleta! Bicho piruleta! Aqui, ó! Você mudou depois! Ele tá aqui de novo! Peraí, peraí! Deixa isso aqui, deixa é é isso aqui! É é é Bota ah, ele, bota ele, mano. As quatro 4 não. balas, eu vou economizar pra quando todo mundo é morrer com o cara Eles, aqui, aqui, ó. Caralho, tô se. Oi. Eita. Caralho. Mano, eu tô preso, socorro. Ah, eu tô preso. Oi, Zog. Oi, Zog. Vai, pula, pula, eu... pula de novo. Eu tô preso, um pula de novo. Aí. Vai, vai, vai. Caralho. Eu joguei pra trás, não. quebrei ela, porra! Não! Para de bater em mim, ai, caralho! Não. Não. Me cura, me cura, Ei. me cura! Agora sim eu tô com uma arma nova, caralho, uma pistolinha de bosta, não Vamos preocupa, lá! Ai, pra que isso? Pra que isso? Ems, fica. Da, ah, tá da puta! Eu queria, por favor, todo mundo, todo mundo fica aqui na minha frente. Eu queria dar um discurso final. Como vocês podem ver, ah. eu tô extremamente ferido. Eu estou sangrando. E eu, eu queria dizer. Que vocês vão todos se foder que eu vou matar. Falou, otário! Não! YOLOOOOOOOOOOOOOO! Não, no... não. Não, não, não, não. não! Eu peguei que tá? vai ficar louco Não, HAHAHA! HAHAHA! Adiós! Ah!